Tato! Tá aí, amigão, mais uma vez aqui. Estamos aqui, quinta-feira, firme e forte. Firme e forte, com Deus, graças a Deus. Tudo bem <risos> com você, amigão? Bom, graças a Deus. Com você, Tato? Tudo bem também, tudo bem. Tudo feliz, bom. feliz de estar aqui com você, vai aí. Prazer é todo meu, você sabe disso aí, né? Sempre é muito é. bom aprender, conversar e estar falando sobre a doutrina com você. Obrigado. É, obrigado, por... amigo. Por você aceita esse convite aí, eu sei que a gente sabe dos compromissos que você tem, é muito, né? Mas sempre está reservando um espacinho para gente aí. Muito, muito obrigado, tá Valeu mesmo. Ah, é uma alegria, velho. Viu? Esse agradecimento, eu sei que vem do seu coração com sinceridade, mas eu retribuo. Agradeço demais a, a alegria que você sente de conversar comigo. Eu também sinto. E tudo que te puder ajudar a nossa família universal aqui na Terra é uma honra para mim. Eu sempre falo e vai é o seguinte. Imagina que é, a gente fique sabendo que existe um rolo de pergaminho, vamos supor assim, como um rolo de papel higiênico, onde lá Jesus está encabeçando e tem todos os trabalhadores sinceros dele. E no finalzinho lá aparece invair e tato. Não claro. seria uma honra enorme para nós, já? Pode já estar na fileira aí do mestre, na lista dele já é honra. É verdade, é verdade. Não, não importa em que lugar estejamos. Você sabe que eu fiz uma palestra agora... É, é, no, no, no Chico, né? Falando sobre os exilados da Terra, né? Sim. E eu estava falando assim, se Kiron, né? Que Geraldo fala que os espíritos já estão sendo exilados para Quiro, né? Esse planeta primitivo, e tal. E, e Lucas fala que a maioria, é, naquele livro lá, a Redenção de um Exilado, que a maioria dos apóstolos eram de Capela, né? A, a ele era de Capela e tal. Isso eu, no livro lá, a Redenção de um Exilado. Aí eu tava falando assim, bom, e se Jesus for encarnar em Kiron pra fazer, né? A levar a sua, sua palavra, a sua né, a, a salvação para lá, quando esse, né, o, esses espíritos estiverem na condição de receber o Mestre, e, e levar o tato, pode ser um, um apóstolo lá, né? Ah, meu querido, é, é bondade sua. Eu iria com todo carinho, mas. Com certeza eu seria um dos que trairia Jesus, ah, negaria tá. o Mestre. Eu seria João, que cuidaria de Maria, com certeza. Porra, que, que honra que seria para mim, meu. Se eu falar, mestre, o pessoal acha que me colocando nessa posição, eu teria alguma condição de acompanhar a sua mamãe, que vai ser lá? Se ele falar que tem, eu não vou negar, eu vou embora. Mas obrigado nessa lembrança, <risos> velho. Nossa, que, que honra para mim, cara, que honra para mim. Mas é, é, é tanta diferença que nós temos do nosso Mestre, né, vixe Maria? É, mas é, vamos mas lá Mas quem, quem sabe, né, vai Quem que imagina Exato. um negócio desse? É. E a gente se encontra lá Eu, eu vou ser aí um, um, um João um, um Evangelista, um apóstolo Eu lá, um, um, sei lá, né? um dos, dos discípulos Um Pedro, um Pedro oh, oh, uma... Porque Jesus tinha 12 apóstolos e 70 discípulos Eu tá bom, os é. discípulos já tá bom Claro, <risos> tá bom. claro Não, Mas é? você seria um grande trabalhador, vai? Sem dúvida, baseado no que você faz aqui Quanta coisa que você movimenta no Centro Espírita Chico Xavier, que, nossa, com certeza você seria um grande trabalhador. O que tá. legal. Oi, é, amigão. vai continuar o nosso, o, o nosso projeto de Estudando as Outras Espíritas com você, com o Tassad, né? E o tema hoje é dificuldades financeiras, desapego e a verdadeira riqueza, né? Então, eu vou Maravilha. lembrar, sempre, a gente já entrar nas perguntas aí para você, né? Oh, ao invés lá. de reclamarmos os obstáculos e barreiras que se levantam diante de nós, antes aprendamos a agradecê-los, pois que sempre se caracterizam como lições vivas e caminhos de aprendizado. A nossa situação financeira aparece crítica e precária, avolumando o rol dos nossos pesares. Aprendamos com a experiência que é a providência divina a ninguém desampara. E de onde nem sequer esperamos surgirão os recursos de que temos necessidade, desde que sigamos confiantes no cumprimento de nossos deveres. Então vamos lá. Tato, aí eu te pergunto. Na maioria dos casos, Tato, a riqueza é uma prova, a miséria é uma expiação. A maioria das pessoas que hoje vivem na condição de miséria é fatos né, de, de outras vidas, ou como é que é, Tato, essa questão aí? Bacana, bacana. Vai. Olha só, a doutrina espírita nos ensina que não dá para configurar que assim, a riqueza seria uma prova e a miséria uma expiação. Não dá para catalogar o que é que estamos passando aqui na Terra como sendo prova ou expiação. Até mesmo, é, Kardec fala que não é para você medir, por exemplo, a expiação deve ser algo muito mais difícil, muito mais dolorido, muito mais demorado. Não, não é. E sim, é mais correto se medirmos assim, a capacidade que o Espírito tem de passar por aquilo. Então, por exemplo, o Chico passou por situações mais complicadas que nós, dificuldades financeiras muito mais severas, é, dificuldades de saúde muito mais severas, e não estava muitas vezes em expiação como muitos de nós estamos, com, com gravidades menores. Mas tanto a riqueza quanto a pobreza são condições de que o espírito humano experimenta ao longo de muitas, muitas encarnações, para ele se lapidando. Então tem gente que está em expiação e é rico, e tem gente que está em expiação ou que prova, e é pobre, tanto faz. A pobreza, ela é até menos perigosa do que a riqueza. Isso que é muito importante. Porque quando nós temos vai, condições de errar, pela é, pouca condição moral que temos, se temos a condição de ter riqueza, poderes, temos armas que possam nos prejudicar mais do que a pobreza. Mas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eles deixam bem claro que ser rico ou ter uma condição boa financeiramente não necessariamente é uma condição absoluta de sofrimento ou de erro ou de comprometimento espiritual. O mau uso dessa riqueza é que vai fazer o problema para a gente. Tem um texto no Caminho Verdade e Vida, que o Emmanuel até fala sobre dinheiro, e ele se apropria de uma frase de Paulo. Então... O amor pelo dinheiro é o grande mal. O amor pelo dinheiro, quando se sobressai, ao é amor pela família, ao é amor pela moral, ao é amor pelo bom comportamento. Então, às vezes, por tanta ganância, para ter mais dinheiro ou poder, nós fazemos mau uso dos veículos que vão nos trazer esse dinheiro. Então não vamos entender errado, todos nós aqui, ó. Prova e expiação não dá para catalogar, não dá para verificar, não dá para ver. E é bom que seja assim, porque qualquer que seja a nossa condição, ou prova ou expiação, a resposta é a mesma. Então, se eu disser que o Ivair está em expiação por um problema específico, o Tato está em prova pelo mesmo problema do Ivair, por exemplo, qual o comportamento deles? Deve ser idêntico. A lição que Jesus nos traz para qualquer fato... Ela não tem que se diferenciar. Mas deixa eu ver aqui, você é prova expressão, A ah, já que é assim, a ah, já assim. Não, não tem essa diferença. Então é importante nós entendermos. Ter dinheiro, pessoal, deve ser bem usado, bem aproveitado. Para você estudar, para você saber é, é, usar aquilo para o seu crescimento intelectual, e não ter nenhum problema. Mas você não pode fazer mau uso disso, desprezando valores, passando por cima de pessoas, prejudicando outras... Porque você sabe bem, quando nós temos influências é, muito grandes na sociedade, por exemplo, eu sou seu amigo, vamos imaginar que você, trabalhando no Chico Xavier, é um, uma pessoa que organiza os palestrantes, que faz aquilo, ou que distribui as rendas que são acumuladas em doações para vários grupos necessitados da nossa cidade. Aí eu me indisponho com um grupo lá, vamos imaginar que a Vila Vicentina, eu só estou dizendo aqui um nome que é uma tradição aqui em Bauru, e eu me magoo com uma pessoa lá. Mas como eu sou seu amigo, como eu tenho uma influência, eu falo, Ivaí, vamos cortar das doações para a Vila Vicentina. Ou seja, eu usei mal o meu poder, a minha influência, a minha riqueza, vamos dizer. E eu prejudiquei. Ao passo que se eu não tivesse isso, não tivesse essa oportunidade, eu falo, poxa, se eu fosse amigo de alguém lá do Chico Xavier, ou se eu tivesse alguma condição, esses caras da Vila Vicentina iam ver só. Eu estou igual na, no quesito moral, mas não tendo as armas, eu não consigo me ferir. Queria. Botar, até aquela história, a quem é muito dado, muito será cobrado. Exatamente, querida. Você é coloca certo. tão bem pontuado. Isso mesmo. Então, se você tem mais condições, você vai ser mais cobrado por essas condições. E incrimina. É, Jesus tem uma frase maravilhosa, ele fala, o servo que não sabe da vontade de seu senhor e comete o erro, é digno de algumas chibatadas, mas o é servo que sabe da vontade de ser o senhor, é. E é, é digno de muitas chibatadas. É, mas, vamos... mas não, adianta, não adianta dizer, cara, todos nós gostamos muito de dinheiro, sim, viu, amigão? É, é uma é prova complicada. Fala, é, é uma das piores, não, não digo piores, das mais difíceis reencarnações, porque com o dinheiro você tem acesso a muita coisa, que pode desviar, né? É, exato. E muitas pessoas se procuram também com outras intenções porque, e se você não estiver concentrado ali, você acaba, né, arrastado. É verdade, vai. Esse é um outro ponto que você comentou que pouca gente comenta. Existe o um perigo sim do dinheiro, da influência, do poder em usá-lo mal, mas também existe esse perigo que o Vai comentou, assim, você vai atrair muita atenção. Quando eu gosto muito é, vai, de livros, assim, de fantasias, né? Eu, eu me apaixono por essas histórias. E há uma história no Senhor dos Anéis que o, o Gandalf diz exatamente essa condição de que é, você atrai muita atenção. Ele passando pelas Minas de Moura, é, é o momento onde ele explica isso, conversa com o Frodo. Ele fala: "Frodo, vamos tentar passar pelas Minas de Moura o mais despercebido possível." Vamos tentar passar bem quietinho, não vamos chamar a atenção de ninguém. E essa é uma simbologia que significa, vamos passar pela vida, pessoal, o mais pianinho possível, não vamos chamar a atenção de ninguém. Olha só, Ivan, pelo fato de eu ser palestrante e estar tá falando com você aqui e aparecendo nas redes sociais, já torna-se um fato até um pouco perigoso. Eu tenho recebido muita, muitos áudios, muito pedido de ajuda, Muitas pessoas, e não sei até, parece que coincidiu nesse último mês ou dois meses, de pessoas que são meus amigos, como você, como Gustavo, pedirem para eu gravar um vídeo para alguém, mandar um áudio para alguém que gosta muito das palestras, porque talvez eu a consiga acalmá-la, consiga... Então, olha que responsabilidade que vem chegando a mim. Não que tenha a ver com riqueza, mas no sentido... É, ter dinheiro, ter poder, ter influência, torna você muito vulnerável, muito visado. Eu perguntei vai, ao, ao Richard Simonetti, por que, que o Chico Xavier teve tanta dificuldade? E por que, que ele era considerado um homem feio? Né? Por que, que a feiura, assim... É... E ele diz justamente isso. O Chico tinha a intenção de passar pelo planeta sem chamar a atenção para atrações sexuais para ele, homens que visavam muito o interesse político... E queriam até que ele se candidatasse E olha só, Ivan, eu digo para você aqui né? Eu já fui convidado por tantas pessoas para me candidatar a vereador em Bauru, cara não, É, é sabia? Tá complicado, né, cara? É, o, envolve, né? Se você não tivesse entrado se você é, é, Que nem você falou do Chico O Chico, né? Ele já vinha, provavelmente, sabendo Tudo que iria acontecer na, na, na encarnação dele, né? Talvez ele trazia essa lembrança Coisa que a gente esquece mas eu, eu, tenho, eu tenho certeza que ele deve ter passado cada apuro, né, cada situação que ele falava gente... É verdade, tá? É verdade, estou... ó. Ele falava Tem... pro Geraldinho Tem... Lemos assim, olha, tá vendo esse político só daqui, ó, tá querendo me arrastar. É, você ver. E fique bem claro, pessoal, não há nenhum problema E se alguém tá com a intenção de ser político. O doutor Bezerra de Menezes era político, ele era deputado, mas em si não se incriminou perante o poder de ter... a. O, o, o cargo político. E aqui nós estamos falando de posses, como vai chamou a atenção, de dinheiro, mas que o poder está muito relacionado a isso também. O dinheiro não é o poder, tá, pessoal? Ele traz o poder, mas tem pessoas que não têm dinheiro e têm muito poder, têm muita influência. Então, é essa que é a grande questão. Mas está tudo parecido no, no, no mesmo ramo, na mesma condição. E essa, essa condição de se candidatar, de se envolver, eu digo por quê? Porque há interesse da, dos, dos partidos políticos de usar a popularidade de alguém, de usar a, aquela condição de alguém. Só que quando você entra para esse e-mail, ele é muito problemático, muito perigoso, porque você tem que é. É. se pra, fazer é. com chave. O Emmanuel, no consulador, ele fala: nós não precisamos de representantes políticos. E muitas pessoas até confundem, vai, de essa se não precisar de representante político. Como se ser político seria um problema. Não, ele fala que a doutrina espírita não precisa ser defendida politicamente. Ela não precisa ser, lutar para que ganhe um terreno, para que. Não, ela, ela, ela, ela é uma doutrina que se faz nas nossas casas, por exemplo, sem nenhum, nenhum problema. E isso é, é, é muito valioso, é muito importante. E que é um ponto nevrálgico na nossa vida, a questão eu do acho... dinheiro. Véio. Tá, eu acho que a gente, nós aqui no Brasil, infelizmente estamos longe ainda, não com que você falou. Nós espíritos, que. Você... Talvez, seriam um, um, um, um, as pessoas que talvez seriam muito bom na política, eu acredito. É. Porém, se o país tivesse uma, uma outra condição, né? Se não tivesse essa coisa tão entranhada da corrupção, da... Então, é. hoje não convém, hoje não convém, eu acho que não... Né? Também não aceitaria, não. Você porque... é, já, já pensou esse se candidatar ver alguma coisa? Teve não, teve, de nem. Não, não, né? Não, não. não né? Né? Deus me livre, eu É, eu também tentar não. Última, tentar no último banquinho lá, tá? <risos> Melhor. <risos> ah, que legal, estou com você, todo do seu lado, vai. E você tá nesse banquinho ao seu lado, quero dizer. Vamos lá. Dispondo de maiores recursos e meios para fazer o bem, então, né? O rico não fazendo, né? Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável, é o que a gente está falando, né? Isso, isso é verdade. Ó então que tem um problema. Corre, né? É... Isso que é um grande problema. Então vamos imaginar ali como Kardec na Revista Espírita fala. Fazer o mal. Não devemos fazer o mal. Então não tendo dinheiro, você também não teve condição de fazer o mal. É porque você também não teve oportunidade. Então precisará passar pela prova da riqueza. Então eu digo aqui para todo mundo que está nos assistindo. Pessoal, não se preocupem. Vocês serão ricos um dia. Vocês terão muito dinheiro. Pode até não ser nessa encarnação, mas precisarão ser experimentados com muito dinheiro. Ou ter a condição de ter muito dinheiro. Jesus, por exemplo, tinha uma condição que ele poderia ter o dinheiro que quisesse. Simplesmente por, pelas, pelos milagres que o mestre realizava, ele poderia é, fazer como muitos hoje, hoje fazem, torna-se guru de um grande empresário, viaja com milionários, atendendo a conselhos que eles vão pedindo. Isso geraria muito dinheiro. Então, nós, se tivermos uma inteligência muito grande, passaremos a ser atraídos por isso. Então, não faça o mal. Mas a partir do momento que você é testado com o dinheiro, simplesmente não usá-lo para o mal, não basta. Você tem que saber dar bom uso dele. O Chico, por exemplo, ele falou, o dinheiro passa pelas minhas mãos. Eu faço, uso o fruto dele, mas encaminho muita coisa. Se nós não sabemos, vamos deixar claro. O Chico Xavier... Ele ajudou a fundar e a, pelo menos, manter mais de 2 mil centros, não só espíritas, mas centros de comunidade que ajudavam, dentro e fora do país. Com que dinheiro o Chico fazia isso se ele não tinha nada? Com o dinheiro que ele organizava, que passava pelas mãos dele. Então, o Chico em si fez bom uso do dinheiro. Ele não foi incriminado, ele não foi corrompido, ele ajudou essas pessoas. Então, ter o dinheiro... Não basta somente não fazer o mal. Deve fazer bom uso dele. Usar para quem é, necessita. É. E, vai, e, e não tem outro jeito, amigão. Se você, por exemplo, montar uma empresa. Você montou uma empresa de qualquer produto. E você é um cara que sabe organizar as coisas. Você sabe é, onde o mercado está mais precisando. Não tem nenhum problema se a sua empresa começar a aumentar, aumentar, aumentar muito. E você colocar muitos funcionários. O problema seria você... Começaram a passar por cima de valores, não pagar o direito deles, querer oprimir, ser falso, ludibriar o próprio imposto. Esse que é o, o, o grande problema é que nos convida a fazer isso, né? E nós não podemos cair nessa, nessa esparrela aí de errar, né? É. é complicado, né, Tato? Essa questão da. Agora, Tato, falando um pouquinho do desapego. Né? Muito bom. Ó. Quali... Eu, eu fui no, no, no dicionário para a gente né ver o que que era desapego antes da gente poder estar tá... então tá lá ó. desapego qualidade ou estado de pessoa desapegada que revela desamor por alguém ou grupo de pessoas desapego dois qualidade ou estado de quem demonstra demonstra indiferença desinteresse desprendimento pelas coisas ou por certas ou por certa coisa em particular desapego aí ó a mente apegada a fatos, acontecimentos e pessoas é incapaz de perceber a sua essência. Aquele que está agarrado ao ego está vazio ao sagrado. Aquele que se liberta do ego descobre que sempre esteve repleto do sagrado. O livro, Prazeres da Alma, Ramed. Maravilha, Maravilha. Ele está em algum lugar por aqui, vai, esse livro que você É, é muito bom. É. Pessoal, pessoal, vamos entender isso que o Ivaí comentou. O desapego não é que você não possa gostar da, do livro que você está lendo, do carro que você tem, da sua casa. O próprio Aristóteles chama isso de filia, que é a alegria pelas coisas que já são suas. Havia uma grande diferença, é, e vai no pensamento de Sócrates, no caso Platão e Aristóteles, nesse quesito do que vem a ser amor. Um dizia que o amor era a, a paixão ou o desejo pelas coisas que você não tinha. Esse era Platão, ele chamava de Eros Já Aristóteles falava que O amor era a alegria Pelas coisas que já eram suas Então ele dizia que se você chega na sua casa e, vai, e você se alegra pelo cachorro Que é seu e não o do vizinho Pelo carro que está na sua garagem E não na concessionária Então amar as nossas coisas, ótimo E amor não significa Ou desamor não é o mesmo que desapego Porque senão o Jesus seria o homem mais apegado da Terra, porque foi o que mais amou. Não, você pode amar, mas sem se apegar. fazer o fruto dos bens que estão conosco, sem é, ser escravo deles. E esse desapego que o Ivaí comenta é muito importante, porque vai ajudar até no assunto, Ivaí, que nós falamos na semana passada, que é o desencarne, a nossa morte. Ah, né? É o vínculo mais forte, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos prender à matéria. Vocês se lembram, pessoal, daquele jovem rapaz, o jovem rico, que chegou e pediu a Jesus uma orientação, perguntando o que ele devia fazer para ganhar o reino de Deus, o reino dos céus. E Jesus, como todas as vezes, responde com uma pergunta. O que está escrito na lei? E ele fala, honrar pai e mãe, não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. E ele fala, pois bem, faça isso e entrará para o reino de Deus. E ele fala, mas eu observo isso, mestre, desde que eu nasci, então não me falta mais nada. E aí, Ivaí, eu tiro uma conclusão que me parece que Jesus mostra a parte mais difícil aqui para nós. Ele fala, ainda falta alguma coisa. Pega os seus bens, venda, dá o dinheiro aos pobres e me segue. E percebe que o rapaz então fica chateado ali, muito triste, porque não conseguia fazer isso. Jesus não estava pedindo, vai para você pegar todos esses móveis que estou vendo aqui atrás, aquela televisão, vender tudo. Porque senão você vai morar onde? Aí fica complicado. Mas ele pede que você entenda assim que isso não é seu. Porque se Jesus te pedisse para o rapaz, ó, venda um pouco da tua paciência, venda um pouco do seu amor, do seu carinho, da sua gratidão. Não tem como eu vender isso, mestre. Mas ele então pedia. A parte difícil ainda para nós é o desapego. Mesmo honrar pai e mãe, mesmo fazendo o que os mandamentos dizem, eu tenho um amigo que eu acho que é verdade uma coisa que eu observei. Ele, ele critica muito os evangélicos pelo dízimo. Ele fala, é um absurdo eu pagar o dízimo, Deus não precisa. Mas uma vez eu tive coragem de perguntar para ele, mas você não se tornou espírita só porque não tem o dízimo? Você não vê o problema assim? Ah, eu vou lá porque lá eu não preciso pagar nada. Porque você é extremamente apegado e se incomoda com o que o fiel paga de dízimo? e eu achei que era verdadeiro. Então a nossa doutrina não, não, não pega o dinheiro, e que muitos adeptos da doutrina espírita vão atrás disso, talvez por, por serem tão apegados ao dinheiro e não precisar pagar nada para a doutrina. É, certeza, tem, tem, né? Eu vou aqui corre porque muito, aqui não tem dinheiro, né? Exatamente, é. e muitos gostam disso, é, então é, é complicado. Mas pessoal, o apego, né? Tem, tem, o apego, tem. na verdade, né, Tato? Até as pessoas também é perigoso, muitas pessoas são apegadas demais, demais, demais da conta. Aí não consegue é cai naquilo que nós falamos no ano passado. Como que vai desprender disso, de desapegar, disso que está muito apegada? Então precisa, isso aí é um exercício, tá? Porque a gente tem que... É, fazer diária, é, constantemente, fazer corretamente. Cuido, e vai. Né, tá? Você é, pensa que eu no, no assim, na... meu carro, eu cuido. Não é que eu tenho apego, eu cuido porque Deus me deu, provavelmente vai ser você cobrado. Pô, eu te dei um carro, você abandonou esse carro? Então você tem Sem que cuidar dúvida. do seu bem-estar, assim, pra, pra me levar no centro, pra me levar a trabalhar, né? Não pra outra claro. coisa, mas... É, então não é apego, é um cuidado, um zelo pelo que Deus confiou a mim. Porque é dele vai... tá confiado a mim. E vai né você toca em pontos fundamentais. O equilíbrio entre as coisas é algo que nós precisamos aprender bastante. Quando você fala, por exemplo, do apego e do, do, bem, do bom cuidar, de ser um homem cuidadoso, é distinto, são duas coisas separadas. Muitas vezes a gente confunde a vaidade com ser desleixado ou ser uma pessoa que não, não se cuida. Eurípides Bassarnufo, por exemplo, era um homem que andava muito bem vestido, sapatos bem polidos, arrumadinho, Chico também. Não é idói como ele é vaidoso. Não, eu não vejo vaidade no Chico quando ele colocava uma boininha para esconder a, a careca. Ele até falava, "Ah, o Emmanuel que me orientou, ou colocava uma peruca. Não tem nenhum problema em eu, eu, eu gostar de me apresentar sem barba, por exemplo. Aqui tem gente que gosta de, de deixar a barba crescer, não tem problema. O problema é eu estar assim, enraizado, apegado a isso, achando que isso aí é o que me fará feliz. E no entanto, existe esse equilíbrio entre o desapego, e aquela coisa de eu cuidar dos meus bens. Não, Deus não se agrada conosco sendo relaxado, é, estragando os bens. Tem pessoas e eu não sei, eu empresto um livro, por exemplo, para a pessoa ler. Livro hum. que eu já li, já reli. Meu, ele volta tão estraçalhado, que capa rodando com orelhas. É tão chato. Eu falo, eu falo hum. nossa, meu, você não tem cuidado. E aí, às vezes, eu não sou apegado ao bem como você... Não, não é apegado. Eu... Empresta porque você é apegado. Se você não empresta, vai falar, o cara é apegado, também não é espírito, mas é apegado. Mas a questão é que se você emprestar, volta numa condição. É verdade, vai. É a minha condição. Eu sou tão zeloso com as minhas coisas, não é nem questão de apego, é questão de zelo, questão de cuidado. né Isso, é zeloso, gente... boa palavra. Você usa isso para estudar nas suas palestras. E quer dizer, você empresta já com um pé atrás do Bom, mas. Ah, mas aí a pessoa deu uma pô, que coisa, cara. Ah, você fala, é... então eu, eu, eu, eu afirmo aqui para todos que, que ouvirem isso, pessoal. Se você emprestou algo para alguém e a pessoa não teve o carinho que você tem com o seu bem material, com o cuidado, não há nenhum problema em você falar, ah, meu, eu não quero mais emprestar para ser estragado, porque eu quero ser zeloso. E ser zeloso com um livro, com um sapato, vai fazê-lo durar mais, fazendo ele durar mais, tira a necessidade de novo consumo. Então veja como a lógica seja cuidadoso, seja uma pessoa que usa aquele bem com respeito com cuidado com aquela matéria prima e o, a deterioração virá sem nenhum problema mas não há aquela condição de estragar Ah, eu não dou valor a isso, compro o outro aí está fazendo já um o um mau uso da, da matéria, do uso do fruto. É muito importante cuidarmos das nossas coisas, da nossa casa, cuidar do nosso sapato, da nossa roupa. Você falou assim, ah, eu compro outro. Muitos não têm condição de nem de comprar um. Exatamente. Então, se você, ah, se estragar, eu vou lá e compro outro. Quer dizer, isso é um tipo de situação que você não deve, né? É, é, é... Não, não deve pensar é assim. legal, porque muitas pessoas não têm nem condição de comprar. Né? É verdade. E olha só, pessoal, que importante. Quando você for doar alguma coisa a alguém, e aí mostra o seu desapego. Não doe somente aquilo que não dá mais para usar. Não. É, dependendo é, é, é, de solo, o sapato é a casca de cima. É. Como é que você vai. Então, aí, aí você não é desapegado, não. Se você dó só o que não lhe serve mais, que, que não presta mais, não. Mas você tem que dar pensando que alguém vai receber aquilo. E poder fazer uso do com carinho, com bom, com, de uma boa maneira. E eu e vai sempre estou recolhendo, pedindo para as pessoas Pode deixar aqui em casa. Eu aviso o pessoal, eu faço as doações. Mas eu sempre recebo assim sacos de lixo por exemplo, fechados, né, com sapatos. E falou, eu sempre peço para a pessoa me passar produtos usáveis que não precisam fazer reformas para usar. Mas eu não sei o que eles colocaram aqui dentro. Então se alguma coisa não tiver em uso me perdoa, mas eu não quero usar é, pessoas que façam coleta de lixo do que eu não preciso mais, em vez de pagar para alguém. Não, ele, os coletores vêm aqui e eu jogo tudo que, eu não, que não presta para eles. Aí você não é desapegado não, pessoal. Você é desapegado daquilo que você fala. Puxa, eu poderia até usar isso ainda. E eu vou doar para que um outro use, porque tenho alguma coisa. E Opa. vou até comentar... Um... Oi, querido. É só, é, só, é, só, é só um detalhe que aconteceu comigo é. até pouco tempo. Eu estava separando umas roupas minhas para jogar fora e peguei várias roupas de frio por esse período de frio. E eu peguei um moletom, até assim, ele, ele é parecido com essa cor que você está usando, meio branquinho com um certo cinzinha. É. E é o único que eu tinha, que é tipo um moletomzão daqueles folgados. Eu peguei ele e falei, puxa, eu não queria dar esse moletom aqui. Eu gosto dele tanto, ele tá tão velhinho já, mas bem usado, ele não tem gorro, e muitas vezes com gorro você vai encostar assim na, na poltrona, é, dá um incomoda. volume e atrapalha, incomoda. Eu falei, esse eu não vou dar, deixei reservado para mim e passei para frente todos os outros. Eu só tenho ele como um, edre, um moletom de pôr pós-banho, para ficar aqui em casa bem à vontade. Eu não me senti nem um pouco culpado, não, a minha consciência não pesou de imaginar, ó, oh, você já tem, tem tanto... Não, mas aquele em si é um que é, é um... faria um papel que eu não tenho outro para fazer. Não há nenhum problema, pessoal. A, a, a lei de Deus é, é muito mais bonita e justa do que a gente pensa. E não é para ficar é, se privando de coisas, muitas vezes, para fazer. O pensamento cristão não é você dar para o outro o alimento e ficar com fome. É você repartir e ambos comerem, é compartilhar. Oi, vai aí, ó, só não esquece que você ia me falar, cara, que é que tão gostoso de conversar ah, com você. É, vai tá, dar. Assim, Por exemplo, eu já cheguei, não é, não é assim normal, tá? Não é comum também, gente. Mas me vê na rua aí. E... Mas eu já cheguei em situações que a gente percebe mais ou menos né, a, a coisa. A pessoa olhar pra minha camisa e falar, nossa, que camisa bonita é, você gostou, tô, Vai. Fica pra você. Porque, cara, é... sei lá. Eu... <risos> você fez isso, vai? <risos> né? Legal, legal, <risos> amigão. Já Sim, lógico. Não é qualquer. Uma pessoa olhar pra mim e falar, ah, eu gostei do seu tempo, ó, só. claro. Mas, claro. a pessoa que tá me pedindo ali, eu dou, cara, eu dou. Porque, é, sei lá, é, é... eu acho que aí tá... Ah, que você, legal. Você passar a ver um, um mendinho pedindo descalço, cara, e eu com um chinelo ali, eu falar, não, toca, cara. Fica é verdade. Você, eu vou, lá na frente eu consigo, né? É, é essa questão isso, isso... que a gente tem que, que, que trabalhar, né, tá? Não se apegar. É verdade, velho. E se você fez esse gesto iva, E acredito que foi No seu coração, sem querer impressionar Quem estava perto de você não, Ele gostava, valeu muito a pena cara, Mas eu me senti melhor Fazendo aquilo, né Então uh -huh. mesmo assim também Ela era bem desapegada assim, Então é, é legal isso Eu também procuro não me apegar Procuro não criar um vínculo Muito assim com as coisas para não, depois, não, Se eu precisar tomar essa decisão Eu consiga tomar mas, assim, não fica assim, né? Excelente, Excelente, querido. E é um treino, pessoal. É, há uma carta do irmão X que chama Treino para a Morte. E ele comenta, Ivaí, que você não deve adiar doações, ele fala. Ele fala, se você tem alguma posse, é, é, possui algum dinheiro, não adie doações. Porque é um treino. Vai, fazer, vai fazendo um treino, aos poucos. Aqui no mundo espiritual, ele diz... Chega a infligir pena de ver pessoas que eram grandes negociadores na Terra, homens e mulheres, e agora parecem crianças porque não conseguem mais manipular os talões de cheque. É isso que a gente não queria que acontecesse com a nossa família, com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que têm é, contato com a doutrina. Você pode ter as suas coisas, gostar. O problema é você querer comprar a sua quinta Ferrari, o seu décimo quarto par de sapato, Pra quê, pessoal? Isso aí não dá pra, pra usar, nós temos só dois pés. Tenta ser uma pessoa que, que flui mais as coisas. Até uma palestra do, Aru, do Arthur Valadares, que é muito linda, ele comenta que o mar morto é morto porque ele não deságua em ninguém. E não, então nós precisamos receber a, pelo trabalho, pelo aquilo que... Recebe, e passar para frente. E, e, e, e não... o velho, entre aspas, tem que sair da nossa casa para dar chance pro novo entrar e vai acumular coisas assim. na verdade é novo para muita gente né exato então é eu não tenho a condição é, eu sou funcionário público eu trabalho né no, eu sou de, é, mensalista né recebo e tal mas eu sei que assim muitas coisas a gente tem que doar cara a gente não pode né viver numa, no mundo achar isso é meu isso é meu e eu conheço pessoas assim muito cara é, assim que é materialista. É, um dia, eu vou até contar uma historinha, não sei, citar nomes. Um amigo falou para mim assim: Nossa, cara, eu, eu tô bravo com o rapaz porque eu fui pescar com ele e, e deu não sei quanto lá a conta. Parece que tinha dado, vamos supor, tinha que dar uns 50 centavos. Ele não deu, ele deu, pra... <risos> tinha dado 31 real. Então seria 15,50. O cara deu 15. Sim. E ele ficou bravo. Eu falei, cara, eu não acredito que você tá ficando bravo Nossa, por isso. Nossa. O, o rapaz usou o carro dele, o pneu dele. O, o cara, você não pode. Você... Não, você não tá falando isso pra mim. Não, eu, eu me recuso a ouvir isso aí. Então, cara, <risos> tem gente que eu oh, ver, Mas, pedir. cita nomes aí. Quem foi? Cita nomes. vamos pôr na roda aí. Não, não, não. <risos> Provavelmente ele vai saber que eu tô falando dele. Depois eu comecei com ele. Tá claro. É e às vezes bem, a gente a gente fala, poxa... É, quanto medo você me lembrou um ponto importante, pessoal. Não tenham medo da vida. Jesus deixou uma mensagem tão bonita para nós. Nesse sentido, ele fala: é, Não vos inquieteis. O que é esse inquietar? É ficar com aquela preocupação, acorda preocupado, deita preocupado. Tem bruxismo durante a noite. O que é bruxismo? Ranger os dentes por estresse emocional. Pessoal, não é falta de vitamina, não é por nada. Por que, é que tanta gente está com bruxismo? Eu sou dentista. Como tem jovens preocupados com isso? Como tem adultos? Por quê? É alguma preocupação, algum estresse. Então, não vos inquieteis procurando o que é a vez de comer ou de beber. Olha só. Olha ou o que vestir. Montanha. É, olha o sermão da montanha. Ele fala, não é, não é o corpo mais do que a roupa e a vida mais do que o alimento. Ele fala, vocês não são mais do que isso, mais importantes? Aí ele diz... Olhar como crescem os lírios do campo, não tecem nem fiam, mas nem Salomão se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva que está no campo hoje e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a voz, ó, homens de pequena fé. Que bonito ele dizer, as aves não amontou em celeiros e, os pai, e o pai as alimenta. Então ele fala: busque primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais lhe será acrescentado. Deus sabe que temos necessidade dessas coisas. Então eu falei, não é possível que eu fale, Senhor, eu tô com uma fome danada. E eu falo, ah, não percebi que você estava com fome. Eu não sabia que você tinha essa necessidade. É, é como você vai um pai com a crise de um recém-nascido, uma criança, e esquecer de dar mamar para ela. Esquecer é. de trocar a fralda dela. Ou muito mais grave ainda, seria, porque Deus não, nem se compara conosco. Mas então, pessoal, não fica preocupado com isso. Trabalha que vai vir, tudo mais será acrescentado, ele, ele oferece. Ele, então ele, ele nos diz dessa preocupação. No mundo vai ter aflição, sim, vai ter as dificuldades, mas vamos vencer junto. E, e, e apego, e vai é uma coisa tão, tão perigosa, porque... Olha, pô, eu vou falar uma coisa aqui que algumas pessoas podem até achar ruim. Os meus pais, eles já são bem idosos. Meu pai tem 85, quase 85, minha mãe 84. E eu sei que eles não têm muito mais tempo de vida aqui na Terra. Se eu der 10 anos para o meu pai, ele vai para 95. Se eu der 15, ele vai para 100. Então vamos imaginar que meu papai tenha 15 anos aqui na Terra, chutando bem alto. A minha mãe tenha também mais 15. Eu tenho conversado com eles abertamente assim, mamãe, quando a senhora morrer, quando a senhora desencarnar, não fica preocupada com a casa não que a senhora tem. E ó, O meu pai e a minha mãe sempre... Minha mãe é professora, foi professora, meu pai é dentista. Sempre investiram o pouco que ganhavam em comprar uma casinha, foi para alugar. Aí compra um terreno, constrói uma casa. Então eles vivem com essa renda de algumas coisinhas que eles alugam. Falou, mãe, deixa para Eu e o Nato vamos cuidar o melhor que a gente puder. Mas não fica presa a isso. Então, falando para eles, recentemente, para isso. Mãe, a hora que chega a hora de desencarnar. Não fica pegada, não. Não fica preocupada. Vai na frente preparar o caminho para me receber, para quando ah. eu desencarnar a senhora vem me ajudar. Eu estou falando assim para eles porque eu acho que isso os ajudará. E o mais, o ponto mais que eu bato nessa tecla assim, não fica pegada, mãe. Não fica preocupada com as casas, não. Deixa para depois. A senhora cuidou lindamente, construiu tudo que a senhora conseguiu com o papai até hoje. Daqui para frente agora é de outra pessoa, não tem mais o que fazer. E é um grande problema tá. essa prisão. Oi, querido. Tá. E, e muitos espíritos que, que, que não aceitam esse desapego depois do encarne retornam e ficam ali naquele bem, ali não fica ali material, na casa, no... que é um Excelente. problema sério. Né? E... Daí, cara, você me lembrou uma história que... Eu, eu, eu me preparei para esse encontro nosso, mas não tinha essa história no programa e você me lembrou. Teve uma vez, olha só, que um, um homem... Chegou ao Chico Xavier e falou, Chico, é, eu, nas minhas preces, tenho pedido para ganhar na loteria. E que se eu ganhar na loteria, eu vou dar um dinheiro para o Centro ah. Espírita Luiz Gonzaga. E ele tanto que jogou aqui ganhou. Quando ele ganhou, ele sumiu de Pedro Leopoldo. Ele não conseguiu mais dar. E aí que vem a, a questão que você comentou. Passou 14 anos e ele foi morar em Belo Horizonte. Quando ele estava em Belo Horizonte e o Chico ia para lá, porque o Chico sempre visitava, e ele, percebia, ele desviava, mudava a rua, tudo mais. Só que depois de 14 anos ele desencarna, e ele aparece em espírito, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lamentando esse fato, olha Chico, eu estou devendo um dinheiro ao Luiz Gonzaga, mas ainda vou pagar, é que eu não estou mais conseguindo mexer no meu dinheiro. Veja que ele tinha interesse de dar o dinheiro ao Luiz Gonzaga, e na confusão mental dele, que nem sabia que tinha desencarnado, voltar a manipular, a ter posse. E o Chico explica para ele que agora era tarde, que o câmbio havia mudado para ele. Mas ele disse que não, que o dinheiro era dele, como é que podia ter acabado? E o Chico fala, filho, todos nós somos devedores de Jesus. Paguemos as nossas contas e tudo ficará bem. E ele então observa esse espírito sendo retirado, muito atormentado, muito perturbado, chorando muito. Então o vai comentou, pessoal, esse apego nos prende na terra, eu digo, 100% das vezes. Tem apego, tá preso ao apego. É o que Jesus falou. Onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. O é. Que, que é o meu tesouro? O meu tesouro é o meu carro, a minha casa, a minha família, o meu corpo. Lá está o teu coração. Tá preso a isso, está vinculado. E ficar preso à terra é um problemão, hein? vai, uma coisa é, chata. É complicado, né, Tato? E agora mais esse período de transição, né? Tá? A gente não está mais tendo tempo de, de voltar, retornar, voltar a aprender. Gente, é agora, né? O momento da gente se libertar e, e, e viver o nosso lado espiritual. É isso que a gente vai entrar agora, né? Tá? Que é isso. A verdadeira riqueza. Lindo, lindo, lindo. lindo é a verdadeira lindo. riqueza, né? Vai, eu vou, respond... que... eu vou <risos> responder essa questão ou comentar com uma frase de Chico. Ele fala que o homem mais rico não é aquele que tem mais propriedades, é aquele que tem menos necessidades. Sócrates tem uma frase também muito forte, que ele andava ali na Grécia, na Ágora, né, naqueles eventos onde tinha os debates é, de inteligência, e tinha muitas coisas vendendo, tipo uma, uma rua comercial. E ele observava tudo aquilo e falava, nossa, quanta coisa vendendo, e quanta coisa que eu não preciso comprar. Então, pessoal, a verdadeira riqueza, é você ter menos necessidade de posses para te deixar feliz. Tudo o que fazemos na vida é buscando a felicidade, não tem como escapar disso. Ah, mas e o masoquista que gosta de sofrer? Ele sente prazer, ele se alegra, ele fica feliz sentindo dor. Então é só para então não tem como escapar dessa regra que existe em todos nós. Só que quando você limita a tua felicidade muito alta, então vamos imaginar que o Ivaí e a Cris coloquem na cabeça que eles só serão felizes se todo fim de ano eles forem para uma praia tal, viverem um, um romance assim, ou serem servidos de um champanhe tal. Se eles limitarem isso muito alto, eles vão se frustrar, mesmo tendo muito mais, por exemplo, do que eu, que não limitei a minha felicidade nesse ponto. Então o Ivaí e a Cris seriam pessoas pobres. Por quê? Porque não conseguem ter o que querem, não se satisfazem com aquilo. Ao passo que quem exige pouco é muito mais rico, entre aspas. Porque você levará consigo todos os seus valores. Então o verdadeiro rico é aquele que tem menos necessidade material. Jesus foi o homem mais rico porque nada para ele aqui na Terra interessava. Ele, ele sabia que aquilo era só uma questão de... De tempo ele estava de volta ao mundo espiritual. E a frase do mestre linda é, em tuas mãos entrega o meu espírito. Diga, amigão. Eu acho, eu acho assim, né, Caíno, você falou, talvez a nossa maior riqueza é o tempo. Para quem você dedica o seu tempo, como você dedica o seu tempo, né? É Porque verdade. É, é, tem pessoas que, que, que... É incrível, né, cara? Não, não, não, não, não tem, assim... Por mais que ela, as pessoas ajudam ela Ela não consegue retribuir Ela não pega um tempo dela Para devolver de uma certa forma né? Mas eu não sei fazer isso Nossa, mas tem tanta maneira de ser retribuir É e verdade Tem pessoas que você vê que, que, você vê que Parece que, que o dia dela não é de 24 horas É de 40 horas Porque ela, é ela faz tanta coisa De ajudar, de estar presente aqui estar presente ali né? que você fala, gente então, o tempo, para mim, assim, é, é, é fundamental nessa questão do, de você construir a sua verdadeira riqueza. Né? Como você vai... Ir. Cara, você falou outra vez que me remeteu à, àquela conversa com o Gandalf nas Minas de Moura e aí, o Frodo. Ele fala exatamente isso: fala: Frodo, não tem pessoas boas que estão mortas e pessoas que são más e que estão vivas, gozando de boa saúde, com dinheiro? Você pode mudar isso, Frodo? E ele nem responde, né? Ele fala, então não seja tão precipitado em julgar a vida e as pessoas. E não se incomode com o tempo dos outros, mas faça do seu tempo o melhor que você puder, com o tempo que lhe foi concedido determinado. Então, eu vou dizer algo valiosíssimo. Talvez o bem mais valioso que eu tenha seja o meu tempo, a minha oportunidade de fazer as coisas. Oh, nós estamos aproveitando o nosso tempo aqui vai para conversar, Coisas que são importantes, que do fundo do coração, nem o Evair nem eu estamos ganhando nada. Pelo contrário, estamos pagando para fazer, porque estamos gastando nossa energia, não física. Energia da internet, estamos pagando coisa em nome de fazer algo pelo bem, porque é aquilo que acreditamos. E o Evair citou isso valiosamente. A relatividade do tempo, não a de Einstein, a relatividade que eu imagino. Nossa, tem dia que passa que eu parece que eu não pude fazer nada, não rendeu nada. E outros que eu, nossa, quanta coisa deu para fazer, quanta coisa eu pude é, empregar, desempenhar. Aquela fábula aí, vai, entre a, a corrida entre o coelho e a tartaruga, é bem verdadeira. Nós somos o coelho, pessoal, aqueles que correm, que tem uma vida agitada, que tem tudo. E o tempo é a tartaruga, que passa devagarinho, mas não para, é todo dia, sem parar. E se você seguir esse passo de tartaruga, mas sem interromper, sempre depositando. O melhor que você pode no seu tempo, você consegue fazer muita coisa, muita coisa profunda. E vai, você tinha falado uma coisinha, aí eu falei, você falou, eu não voltei para não atalhar, mas deixa eu só te lembrar e pedir uma coisa para as pessoas. Uma vez, eu não sei se era parte da minha roupa, mas eu tinha feito uma doação de algumas roupas, e uma delas era uma camisa que eu gostava bastante. E eu juro que eu falei, ai cara, mas essa camisa, ela tinha um desenho assim. Que eu gostava. Eu falei, ah, mas ela não está mais me servindo. E eu pôs da na roda. E um dia, eu não sei se Deus permitiu, eu vi, acho que era essa uma pessoa com a camisa, cara. E eu fiquei tão feliz, <risos> velho, mas tão feliz. Eu falei, Senhor, que recompensa, que gratidão o Senhor me deixar ver essa camisa. E se não fosse? Melhor ainda, porque aí ele falou, oh, só porque você teve coragem de fazer aquilo, eu vou te deixar... Então ver alguém usando uma peça de roupa que foi sua, não passando um frio porque você fez uma atitude é o ponto mais alto da recompensa. É muito emocionante. Né? Experimentem pessoal, ver se vocês não, não sentem essa essa alegria. Se e as pessoas chegarem e olharem na casa dela depois dessa nossa conversa, ela vai ver que ela tem tanta coisa que ela poderia doar que fica lá parado, né, tá? Parado tem, ali. Tem. Você fala. Tem. Tem tanta gente precisando, né? Então Entendi, é, é. A gente tem que fazer essa, é, é, essa... buscar em casa, dar essa olhada, né? Tá? Ver o que que a gente pode estar tá doando para as pessoas, desapegando, né? Vamos é já começar isso aí, pessoal, né? Ninguém vai levar nada. Nós não vamos levar. nada vamos levar, tá, tá? falando aqui, as coisas boas que a gente tá fazendo aqui, ó, esse bate-papo, essa amizade, é. isso a gente vai levar, né? Isso vai levar. Vai isso levar. vai contar a favor e vai. Ir. Quando a gente tem essa oportunidade de doar e não faz, eu imagino que qual é a força que, que não deixa a gente fazer? A doação? Ou... É o egoísmo, é o medo de fazer falta para nós. Não tenha esse medo. Treinem, pessoal. Vocês vão se sentir mais fortes. E eu não sou nenhum exemplo paladino da caridade, não. Mas tenho tentado, arbitrariamente, assim rigoroso, doar um pouquinho, separar um pouquinho, atender pessoas no meu consultório de graça, pra, é que... é, em, em retribuição das minhas mãos tão boas, falar assim, muito obrigado pela saúde, pelos pais que eu tive, que conseguiram pagar meus estudos, que me chegaram até aqui. Eu quero retribuir em nome. Então, lembra, Ivaí, olha, olha, olha que frase do mestre. O, o mestre não deixou uma ponta é, fora. Podem acreditar, pessoal... Pesquisem por vocês mesmos, mas eu vou só chamar essa atenção. O mestre fala assim, ó, agradecendo aos discípulos que tive fome e desce-me de comer, tive sede e décimo de beber, era estrangeiro e me pedaços, estava enfermo e me acolhesse. Aí os discípulos falam assim, mas onde foi, mestre? Onde que nós fizemos isso o senhor? Mas quando que aconteceu isso? E ele fala, a todos esses pequeninos, a todos esses que fizerem, é a mim que estás fazendo. Então isso pode nos ajudar e tem me ajudado assim, Pensa que você está dando para Jesus. É tão importante para o nosso mestre, nosso bem-estar, nossa solidariedade um com o outro, que eu, eu me forta. Ai, se é para Jesus, então eu dou. Para te ajudar a doar. Não pensa que vai cair numa, na mão de uma pessoa que é mau caráter, que é preguiçoso, que não quer trabalhar. Esse é problema dele, não seu. O seu problema é passar para frente as coisas que você não está usando. E se o dinheiro está sendo difícil, doa em tempo, em trabalho. E você vai conseguindo ser uma pessoa é, mais desapegada. Diga, é, querido. Teremos cobrado também pelo bem que podemos fazer e não fizemos, né? Sim, cara, sim. É. Depois que eu comecei a, a entender a doutrina... Sim. É complicado. Ela, ela é forte, hein, meu? É forte, porque se você fala... Pô, eu, é, é aquela história, você passa lá... Você vê um gatinho lá morrendo, ou um cachorrinho morrendo de fome ali... Ah, mas eu não tenho lugar na minha casa... Não, mas eu posso dar uma assistência provisória para ele, e enquanto isso eu dou alimento para ele, e aí eu já entro em contato com uma ONG ou com algum... algum... Isso, que é possa isso. Dar esse, essa, essa segunda etapa de tratamento e de cuidados, né? Mas a primeira eu posso dar, eu que encontrei ele ali. Agora é eu vou verdade. virar a porta, vou sair, vou deixar ele morrer. E, ah, é verdade. Minha consciência vai ficar tranquila, gente? Não vai. Ah, mas eu não podia trazer para minha casa. Não, mas não tem problema. Você pegou, acolheu, deu o um alimento, vai ter... Aí a sua parte ali era essa. Exato. Da ali. E aí a outra vai. pessoa... Né? Olha que coincidência, amigão. Eu falei esses dias, esses dias para uma pessoa que falava eu sofro demais, eu não consigo ver animais na rua sofrendo, eu levo pra minha casa. A minha casa tem 20 gatos e 35 cachorros, não sei o quê. E não dá mais... Eu falei, olha só. Existe uma, didaticamente, uma divisão no ser humano em inteligência cognitiva, inteligência emocional, inteligência volitiva. As três têm que estar harmônicas para você ter paz de espírito. A inteligência volitiva, que é aquela da vontade, que te põe em ação, é fazer alguma coisa pelo animal de estimação. Mas a sua casa já não está dando mais, está incomodando os vizinhos, você não pode fugir da, da regra. Uhum. É. Então, mas eu não posso deixar ele lá. Mas você falou, entre em contato com alguma ONG, alguém que cuida deles e... E pega e dá uma carona pra ele, leva o gato até lá. Mas, Mas só... dá pra fazer alguma coisa. É, o que a gente não pode é ignorar, fingir que não viu, pô, eu não vi? Não, eu vi, você viu ali, ou você, é... por exemplo, você vê um acidente, e você tá em condições ali de ajudar, numa situação de parar, e, e você ignora, é... são bens que você não fez e vai ser cobrado por isso, né? Porque... É verdade, e vai eu Teria que atuar ali, né, tá? Deixa eu te dizer uma coisa que é importante, amigão, você entra tá em assuntos muito profundos. Quando eu estou viajando na estrada, eu às vezes vejo assim, um carro parado né, na beira da estrada, ou uma pessoa pedindo carona, alguma coisa assim. E eu fico com receio de dar, a, às vezes, ela ajuda. Esse cara é um assaltante, eu estou com meu filho aqui, né? Mas, eu, será que eu não estou usando esse argumento para me livrar da responsabilidade de ajudar? Para me convencer de que assim, ah, é tudo vagabundo, tá perdendo dinheiro aí. Então eu tenho que fazer assim, bom, se eu tô com medo e é plausível, tá, mas então eu vou parar num posto policial, eu vou falar, ó, e comunicar, tem um carro quebrado ali atrás, ó, tem uma pessoa pedindo carona. Será que tem como alguém ajudar? E eu transfiro essa responsabilidade para uma entidade competente e mais segura. E isso que é muito importante. Tome sim o um cuidado com sua saúde, preserve a sua integridade. Mas não argumente-se como coisas que eu escuto. Ah, primeiro eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do outro. É, mas mais bem cuidado do que você já está, o que, que você quer dizer? Você está argumentando uma coisa que, como você comentou, a tua consciência vai te deixar em paz, até no momento ela pode te deixar em paz agora. Mas ela vai crescer, a tua consciência vai ampliar e ela vai te cobrar. É essa cobrança que pode ser muito pesada quando cair a ficha. É na questão 621 que está escrito lá. Onde está escrita a lei de Deus? Está escrita na consciência? Mas o verbo que Kardec pergunta é o verbo être do francês, que significa ser ou estar, como o verbo to be. Então pode ser também assim, onde é escrita a lei de Deus? Ela é escrita na consciência. E agora eu não sei quanto da lei de Deus já está escrita na sua consciência, vai, e quanto da lei de Deus está escrito na minha. Pode que você não tolere mais ver um irmão com fome, com frio ou um animal ferido. E a minha consciência tolere, mas a minha consciência vai crescer. E quando ela crescer, eu vou falar, ai, quanta oportunidade eu perdi. É. É. E aí que é. fica difícil. Então, o que ela te cobrar, já tente atender. E vá além do que ela cobra. Faça, porque dá resultado de felicidade pra gente, pessoal. Não, não, não desacreditem nisso. Otávio. A gente vai ter que dar aquela pausa. Eu queria voltar com você para a gente estar só dando uma ênfase mais então na questão da amizade, do, dos valores né, sagrados que a gente tem que levar daqui para né, quando a gente desencarnar. São os valores espirituais, né? o que Jesus Isso mesmo falou, que esses realmente são a nossa verdadeira riqueza. né? E, e Perfeito, a questão querido. do desapego, do, essas coisas, a gente focar agora na nossa verdadeira riqueza para a gente estar tá terminando. Ó, a hora boa. Já Boa, lá. cara, já, deu, tá já deu uma hora. Não é possível, chega de tá 10 lá. minutos. Cara, é. eu já volto pra terminar. Eu tô atento aqui. Te chamo, tá. valeu, amigão. Tá aí, tá foi, foi, foi, foi. Eu é. Pensei até, até um dia fazer essa brincadeira assim: a hora que a gente sair, eu voltar com outra roupa. Assim, ah. cara, já tava... <risos> Ó, eu acho que o Instagram precisa mudar isso, né? Eu É, um, pô. Quatro horas. Gente, não dá, é uma hora. Ainda mais você pega o tato pra conversar, que é uma delícia. Ah, é. que nada. Ué, fala você... mais do que o homem, o homem da cobra, né? Não sei assim, quem é tá... esse homem da Eu tô vendo, a Cris já tá aqui, ó. Ela põe o dedo pra mim, tipo, ó. Três, se eu não cair, você não vai... perde. Olha, <risos> vamos lá. Que legal, Miguel. Jesus, legal. a só, sem fiança terrestre, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que ele buscava a convivência, Confortou os enfermos na estrada, falou do reino de Deus, alguns pescadores, de vida singela e transformou o mundo inteiro. É verdade, é Legal. É lindo isso, né? Sem jornal, sem televisão, sem WhatsApp, é, sem Instagram. É, é uma época marcou... primitiva, né? Praticamente o que o Senhor lá na época que a gente provavelmente estava. Começando, talvez, no um planeta de provas e expiações aí, né? É. Exatamente quando passou de primativo para provas e expiações. Exato, não, não dá para a gente saber. Mas Jesus né? veio com isso hoje, a dificuldade que muitos de nós temos, né? E há dois mil anos e vinte e poucos anos atrás, olha o que Jesus já fazia. É, né? o que ele já fazia. Um recurso, né? É verdade. E vai, pode prestar bem atenção, quanto você compara os homens e mulheres mais elevados que passaram pela Terra, como era é uma característica deles o desapego. O Buda, por exemplo, ele herdeu de um império, meu. Ele abre mão, ele vai só com uma cuiazinha, onde ele colocava na cabeça para evitar o sol, e ele comia nessa cuia também. É, é, ele percebe que o, o valor da felicidade é adquirido de outra maneira. Não é que não possa ter dinheiro, pessoal, e trabalhar, e o trabalho é fruto, é resultado disso, né? o, o, o dinheiro. Mas é, é, é não se escravizar em troco disso. Às vezes tem pessoas que são muito honestas, e vai, e querem, mas querem ter muito dinheiro, e deixam passar o crescimento dos filhos, deixam passar o, o bom relacionamento com a esposa ou com os amigos em troca de se dedicar 23 horas do dia dele para o trabalho, para essa escravidão que ele se coloca. E depois o tempo passa, é desnecessário, é, é bobo. Eu acho que assim, você, é, é, você tem que ter tudo que você falou, né Tato? Existe a lógica, né? Claro, a gente tem que ter a consciência de que o trabalho é uma das leis, né? A gente, e a gente precisa se alimentar, a gente precisa morar, a gente precisa, né? Mas é, é, a gente precisa ter a consciência também, né? De que, ah, você é obrigado a ajudar os outros? Olha, eu acho que obrigado, obrigado, não. Mas é a sua consciência que vai te dizer, né? Jesus, é verdade. Jesus falou pra gente, pô, se você tem condições... O que você vai, você vai deixar de ajudar uma pessoa e aquilo vai acabar apodrecendo e aí é né? qual que vai e ser? Bem, eu sempre falo assim para as pessoas, ó, quando te perguntarem para você ensinar alguma coisa, uma conta ou como é que você faz uma comida, não não perca a oportunidade de ensinar e passa tudo o que você puder ali, porque daqui a pouco se você não fizer isso, ela vai ver no YouTube, ela vai descobrir sozinha e você perdeu a oportunidade. É é. Não tem como você guardar um conhecimento para sempre, né? Não é assim, não é manter aquele segredo saudável, por exemplo, você está com um plano de escrever um livro, de fazer uma coisa, então você vai ficar quietinho até para não ter olho gordo, não gorar. Não isso é importante. Mas depois de feito, de consagrado, ensina, participa, doe-se, porque senão você perde a oportunidade. Veja como uma oportunidade ter alguém no seu caminho para te receber a sua ajuda o seu trabalho, porque senão não teria sentido ajudar uns aos outros como Jesus nos pede, se não fosse por essas oportunidades tão grandiosas que tem. E nós estamos nessa condição hoje, vai... E temos que dar graças a Deus e dar gratidão a poder falar com facilidade, ter tido o conhecimento da doutrina, ter um meio de comunicação maravilhoso como é o Instagram uma internet, e fazer uso disso o máximo que puder. E assim nós vamos conseguir... Preencher esse vazio existencial que existe em nós. Eu acho que o caminho é esse, não é outra maneira. Com um, a cautela também, para não fazer da caridade algo que te perturba. Porque se eu falar, Ivaí, você não pode comprar uma rifa para mim? Fala, compro, Tato. Tá. Ela custa dois reais, Ivaí. É, você vai concorrer a um, a uma cesta de Natal, uma cesta é, de café da manhã. Tá bom. Aí com dois reais você paga e não lhe perturba. Agora, eu falei, custa 100 reais a, a, Rio, a Rio. Aí você fala, poxa vida, vai, vou comprar porque eu tato. E você fica perturbado com aquela quantia, passou a semana preocupado, falou para Cris. Não, então não faça assim. Você não pode ser obrigado a fazer algo. A caridade tem o um sentido, como você falou, de não ser obrigado. Porque se eu sou obrigado a pagar um imposto, eu não tô fazendo caridade nenhuma em pagar esse imposto. Eu pago porque eu sou obrigado, eu sou punido. Mas a, a, a doação livre e espontânea que Jesus nos ensinou, ele não obriga que faça, mas que façamos, traz esse conforto. É, é inevitável, é consequência. Ele, Jesus deixou tudo para nós. Você falou, né, Tato? Deixou pronto. A gente só tem que entender. Que, pensa bem, para que você vai ter tanta coisa se você vai desencarnar isso, né? A gente não sabe. É. Eu penso assim, hoje o que você está construindo, hoje você está construindo a sua vida futura, de amanhã, né? Uhum. Pô, você foi é um cara legal, que você é do direito, eu penso, eu penso assim, hoje, claro, né? Já fiz as minhas mais novas, minhas bagunçadas, mas hoje eu penso, pô, se fazer o bem e tal, eu vou garantir um, um, uma outra reencarnação boa. Agora, se eu for uma pessoa que eu não maltrato os outros, maltrata os animais, quem que eu vou ser numa outra vida, gente? É, pessoal. É, e às certeza. vezes a gente, a gente pensa, vai já nos foi dado tantas oportunidades. E antes de reencarnarmos para essa, eu falo, pessoal, é mais essa vez, hein? Espero que vocês agora acertem. Imagina se nós não estamos nessa situação. Então, não perca oportunidade, faça mesmo. E, vai, e solidariedade é uma palavra que às vezes a gente não compreende. A solidariedade é muito interessante. Ela vem de sólidos, que significa assim, chão firme. Então, se eu quero ser solidário a alguém ou a você, eu quero te tirar da lama, da, da não sustentação e te trazer para um chão sólido, para onde você possa se limpar, se arrumar e seguir seu caminho. Então, tem ter essa ideia, que é momentânea essa fase em que estamos passando. Vamos ser solidários com as pessoas para tornar a vida delas mais leve e melhor, não alimentando, não tendo o seu mendigo de estimação. Ah, eu tenho o meu mendigo que eu sempre... Não, não é assim, não é essa a intenção. É ajudar entendendo. Hoje eu estou em condições de ajudar. Amanhã posso estar tá precisando da ajuda. Então vou ajudar como que eu puder para não passar por situações que... Nossa, filho, eu vou ter que te pôr de novo nessa situação para você aprender. Né? E, e querer... não é castigo. Ah, exemplo, né, Tato? Só, é, tem uma grande emissora que faz aquela campanha anual lá do, né, do, do Criança Esperança e tal. Legal. A, a intenção, se for realmente verdade, se esse, de, se esse recurso chegar, porque você vê bilhões chegando, milhões, né? Mas, assim, eu prefiro doar aqui, para a minha cidade. Tem eu também, passando, né? Passando por problemas é, que eu sei que se eu chegar a, com esse recurso, nesse vai, ser, vai, vai chegar nessas crianças lá vai me desculpar, eu não estou duvidando, até acredito que não seja é, mais... Não sei, é, foge do meu alcance. Aqui está no meu alcance. Evair, né? Eu penso exatamente assim. Eu, eu, uma vez eu falei no Centro Espírito Chico Xavier, e lá estava uma pessoa que participa do Mac Lunch, do dia do McLunch Feliz, eu falei, pessoal, não, não se sinta grandioso, porque você foi no dia do McLunch Feliz e comeu um lanche no McDonald's e está achando que está ajudando não, não, ali você só comeu o lanche. Quem está ajudando é o McDonald's, ele que está direcionando uma parte da renda dele para crianças com câncer, para construção. Então, doe mais numa proximidade melhor. Doe para funcionária de casa. Ajuda o filho dela a ter material escolar. Ajuda ela numa condição. Isso é, é, é mais real, é mais próximo. Eu também, eu, eu nunca doei no Criança Esperança. E digo também... porque só o um exemplo maior. Mas eu não me sinto assim, ah, ah vou doar ali. E, e, e se eu me sentir melhor doando ali, eu acho que eu vou me sentir culpado. Não quero me sentir um Jesus ou alguém bom nesse tipo de ajuda. Eu quero fazer aquilo que está ao meu alcance, fora de campanha, todo dia. Porque pode que a gente a cabeça doentia que temos. Mas, ah, mas todo, todo agosto eu dou no a de Esperança. Toda campanha do agasalho eu dou. É, justamente oh, que precisa... <risos> Eu dou já, não tô vem, pedir, é, nada pra... é. não vem é. pedir nada. Não vem pedir nada, não é assim. E, e, e precisa dessas campanhas porque nós não somos caridosos. Podem perceber, tem campanha do Agasalho, Crianças Esperança e tudo mais. Agora, se você já faz a prática da ajuda, tem mais sentido até ajudar, até nesses grandes movimentos, que não é errado em si, mas eu também falo com você, ah, não sei, eu tenho é, medo. Não... Eu prefiro aqui da, da, no meu quintal mesmo, né aqui em Bauru, que tentar, a gente está precisando tanto também a paz de Bauru as crianças aqui de Bauru né agora é, tem gente. condições de ajudar em Bauru e tem condições de ajudar lá também Ué, porque Tudo a partir de, se, o, o, a, o, a ação sua de ajudar é uma se fizeram ou não fizeram aí já não é problema da gente né Você uhum, ajudou, uhum. então já não é né tato a intenção foi boa agora eu digo nesse sentido eu prefiro aqui né eu também não tenho condições de ajudar todos né mas se for para mim, entre crianças e esperança, e assim, a pai, eu dou aqui. Se eu tiver condições de dar os dois, ajuda os dois. Né? É verdade, é verdade. Eu eu bem. Assim. E olha só, pessoal, eu tenho muito medo de ser mal interpretado e magoar corações, mas o que eu digo, eu acho que o Vênia compreende comigo, é assim. Você não ajuda nada, você passa todo o tempo E quando chega a campanha do McLunch Feliz, por exemplo, você vai lá, come o lanche e sente-se como alguém que é caridoso. Não, não, ah. não. Não é bem assim, pessoal Ali, quem tá fazendo a caridade é o McDonald's Sim. Ele que tá abrindo mão De um volume de dinheiro Até não sei se tem marketing Assim, ah, No dia do McDonald's ele vende Três vezes mais do que um dia normal E aí, mesmo doando, a renda dele é muito grande Esse é problema deles, não interessa Mas a caridade real É essa Aquela que tocou na tua porta Aquela que tá próxima a você Aquele amigo que passou por uma necessidade difícil essa, pra mim, é aquela verdadeira caridade que não é só a doação, mas é o, o tempo, uma conversa, uma compreensão, a prece por ele, tudo mais. A prece também é uma forma de doação, uma caridade, uma doação de tempo, de energia, para alguém. Não tem dúvida disso. Aí sim é o desapego verdadeiro, aí sim é a, é a condição real de querer participar do time da humanidade e fazer o melhor que você puder pro teu planeta. É, acho que a verdadeira riqueza tá aí, né, Tato? Tá, tá no nação, na tá. né? nação ação, no, no, no, no fazer o bem, né, e não olhar é verdade. Quem. a mão direita doar, é, a mão esquerda não precisa saber, as pessoas vão doar, já pôr com o celular ali, ó, oh, tô doando aqui e tá? tal, né. É, não, não, é verdade, tem, tem se feito é assim. tanto isso, meu Deus do céu. Eu sei, Deus vai céu é ele é onipotente, onipresente, ele tá vendo, aí é, acabou a graça, eu falei lá, tá vendo, eu tava tão feliz que esse irmão tá que saiu, essa, que essa cesta básica no carro, eu falei, agora vai, né. Aí é. ele falou, na hora que ele tava doando, ele brecou o carro, peraí, peraí, moço, vem cá, eu preciso tirar uma selfie aqui. Ó, ele falou, ah, estragou tudo. Deixa assim. eu, eu te contar uma coisa, que eu não, eu, como você não citou o nome, eu também não vou citar o nome, mas eu vi, cara, eu vi acontecer uma coisa assim. Campanha para prefeito em Bauru. E eu era muito próximo a esse prefeito. E eu tava ali numa campanha, e tava ajudando, não fazendo campanha com ele, mas tava acompanhado. E aí ele fez uma doação da cesta, entregou na mão de uma pessoa, e aí, depois que ele entregou, o câmera que estava fazendo a, as imagens para a campanha, falou, ai, não pegou bem essa aqui. Faz de novo. Cara, a pessoa devolveu ah, para é ele. Pra lá, é. Ai, cara, aquilo foi tão desconcertante. Eu falei, nossa. É, nossa. Cara. Agora, mas, mas, mas ele tomou a cesta? Não. Ele só queria que a imagem fosse captada. Então, ele deu a cesta. E não alimentou a família? Alimentou, mas... Não é nesse sentido. Não, então, a é. recompensa já foi recebida, amigão. Olha só aquilo que você falou da verdadeira propriedade, da verdadeira... dos bens, né? Até então, no Instruções dos Espíritos, né? no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que ele diz assim, é uma frase bem rápida. Ó. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então... A plena propriedade do Espírito é aquilo que ao morrer ele levará invariavelmente deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Então, eu cheguei aqui e já encontrei a casa onde moro, já encontrei as coisas que estavam por aqui. Eu não trouxe nada dessas coisas para cá. Mesmo que eu construísse uma casa, eu não a trouxe de lá. Ela já estava aqui. O bem material, a, a matéria que construiu aquela casa, o dinheiro, toda a mão de obra que eu paguei. Tá? Ela já estava aqui. E quando eu sair da terra, eu não a levarei portanto, Mas levarei comigo a minha verdadeira propriedade. Já... E aí, imagina que você vai, por exemplo, para os... para os Estados Unidos. E você vai pegar lá com a crise um período de frio. E você fala... Você já teve nesse país, nessa época, eu já tive. Velho. Nossa, eu tive que comprar lá uma jaqueta que as que eu levei daqui não aguentavam, ah, era um, tá. um sobretudo. Aí você fala: é disso que eu quero falar, você não pode me emprestar essa jaqueta? Eu falo: claro, Ivaí, eu posso emprestar. Isso não era meu. O que eu puder passar para o outro vender, dar, emprestar, isso não era meu. Mas se você falar, oh, tá, e eu também queria ter um pouco mais de tolerância ao frio, paciência com. Você não pode me emprestar um pouquinho da tua paciência e me vender? Isso eu não posso, vai. Não tem como. Nem que eu quisesse. E até quero, mas não tem como. Isso é meu. Então, o que eu trouxe e que levarei é a verdadeira propriedade. E que se, e que se traduz com a palavra virtude. Então, é a nossa paciência, nossa coragem, nossa compaixão, nossa misericórdia. Isso é nosso. Venha conosco e volta conosco. O que é a propriedade falsa, efêmera, é aquilo que não veio comigo quando eu cheguei e não levarei comigo. E às vezes nós nos confundimos achando que a verdadeira propriedade seria esses bens materiais. E às vezes por acreditar nisso me complica demais, como o André Luiz se complicou, como o Frederico Figner se complicou. Lembra que o Clarence falou para o André, André, título de médico, valores lá na terra, essas coisas? Para nós aqui não tem peso, amigo, não tem valor. Valor é o que Jesus falou, a cada um segundo as suas obras. Isso sim tem valor, isso você trouxe. Aí ele nem lembrava de muitas coisas que tinham feito, e o ministro Clarencio lembrou quantas coisas ele tinha feito de bom, quanta coisa ajudado. E é o que você também falou. Quando a sua mão direita fizer alguma coisa, que a esquerda não fique sabendo. Olha que frase linda do nosso mestre, vai para nós, sobre a prece. Ele fala assim, quando quiseres orar, olha que bonito, quando quiser orar, né? quando tiver vontade, é. não faça em pé nas sinagogas ou nas esquinas para serem vistos pelos homens. Vai para o teu quarto é. e fale em secreto é, o que você quer. E o nosso pai, que vem em secreto, saberá te recompensar. Não seja preocupado pela multiplicidade das palavras, porque não é pela repetição que serão atendidos. Então, ó, seja sincero, fala na intimidade, haja como se você quisesse que Deus visse, e Ele está vendo, e não em si, no, perante os homens. Porque eu, verdade verdade, vos digo, se você era isso que queria, já recebeu a recompensa. Vai, uma vez eu perguntei para o Moisés Rossi, achei boa a resposta dele. Eu falei, professor, eu chamei ele de professor, né, foi professor de Coen, é, se eu for fazer uma doação lá no SEAC, por exemplo, e eu cheguei com as roupas e tudo mais. E tem gente lá na porta. Tem umas pessoas ali. O que, que eu faço? Eu não devo fazer? Ele falou, faça como se não tivesse ninguém. É indiferente. Você não fez para aparecer. Da, das vezes que você levou lá, tem vezes que tem uma pessoa, tem vezes que não tem nenhuma pessoa, tem vez que tem um grupo de pessoas. Você entrega sem se preocupar com isso. É assim que Jesus quer. Ele não quer só que você fique... É, se escondendo, aí ah, tô atrasado aqui, essas, essas pessoas não saem da frente do CA, que eu preciso fazer a doação pra ir embora. Não, não é pra te atrapalhar, é só não ah. dar valor assim. Eu vou lá no horário de pico, quando tem mais gente pra ver, porque ah, aí você é. já tá sendo... É a intenção, né? É a intenção, exato. Deus, Deus consequente. Ô Tato, tá, eu vou é. contar uma história rapidinho pra gente poder, tá, então, e aí você dar suas considerações. Nessa história claro, minha mãe tava, né? Minha mãe contava pra gente que tinha uma senhora muito ruim, né? Ela tinha muito rica, ela tinha muito empregado. Até era um para passar a roupa dela, o outro para lavar a roupa, o outro para passar o pano, ela tinha vários empregados. Nossa. E aí foi morrendo esses empregados, né? E ela morreu, a dona morreu. Aí ela chegou e encontrou um espírito lá no, lá no céu, né? O espírito falou pra ela assim, ó, oh, vamos agora, né, até a sua casa, tal, onde você. é O que você construiu a sua casa. E ela foi na rua andando, nessa né? história minha mãe contava, não sei E ela tinha uma casona assim, ela viu o nome do empregado dela Ela já, nossa, se meu, Se aquele que ali que passava minha roupa tem essa ah. casona aí A minha, a, né? A minha? <risos> aí ela ia, aí, aí nas casas de bonito bonito, nas casas bonitas E ela falava, ah, essa que ela... foi a minha passadeira ah, então minha casa não... Aí o espírito chegou numa certa ruinha e falou assim ó, Aqui acabou a rua de asfalto, tá vendo essa ruinha de terra? Ah, mas não é possível minha casa ser nessa ruinha de terra É, a sua casa é nessa rua de terra Vai andando ali que você vai encontrar a sua casa, né? Aí ela foi, foi, voltou e falou assim Não, não é possível, não tem casa, só tem uns barracos ali <risos> Ela falou, não, mas como não tá? Tem, tem, tá sim, vamos lá, vamos lá que eu vou mostrar a sua casa com você Chegou lá, era o pior barraquinho que tinha, mas... Sim. saiu. Ah, mulher falou assim, nossa, então você vê. Né? Claro, exatamente. Eu, se nós esperarmos tesouros da terra, é, é um grande erro. Vamos esperar tesouros do céu, disse Jesus, né? Vamos angariar tesouros que valem no céu, que são indestrutíveis, que são imperecíveis, que as traças não roubam, os dois não roubam. Porque senão não vale a pena, pessoal. E por aquilo que a gente, que a gente, mais que a gente não concorde com isso, é a lei de Deus, ele criou assim, então tratemos de seguir. E pessoal, podem saber, tudo isso que o Ivair e eu estamos conversando, a caridade, a doação, não é para nos, nos fazerem felizes, não é para nos deixar com menos, pelo contrário, é para nos deixar com mais, com mais felicidade. E é muito prazeroso você fazer isso para um filho, você atender um pedido de uma criança. Se transferirmos esse amor que sentimos pelos filhos para todas as pessoas, nós vamos nos alegrar muito em torná-los mais felizes. E é muito mais gostoso atender, não ao meu egoísmo, à minha vantagem, ao meu lucro, e sim aquilo que eu posso fazer pelo outro também. Sem esquecer de si mesmo, mas ajudando... Mutuamente, aquela pessoa que está necessitada é, um, é, uma, é uma alegria, é um prazer. O apego nos ajudará demais a permanecer na Terra, escravizados, assustados, nem se dando conta da morte. O desapego, que não é desamor, vai nos ajudar a libertar daqui, deixa para trás. Um dia conhecerás a verdade, a verdade te libertará, libertará dessa prisão que a gente vive. Assustado, medroso. Né, Essa falsa ilusão. Não é a pessoa, ah, eu agora eu tenho culpa que eu tenho dinheiro, então eu não vou poder... Gente, não é isso que a gente está falando. Você claro Exatamente. que você tem que usufruir daquilo que Deus te deu. De maneira que você não... É, é assim, como é que a gente vai dizer? É que nem o Tato falou, você não tem 10 pés, você tem dois pés, então não está 20 pais de sapato. Exato. Exato. Tem o seu bom é que você goste, né? Com luxo que você tem, luxo nele, que você trabalhou e conseguiu, sim. Você tem uma casa que você possa ter um certo luxo, você trabalhou e conseguiu, sim, né? Não é isso que você está falando, né? vai vender tudo e tal, né? É, mas assim, é, é ter noção de que muitas coisas é supérfluas e que a gente pode então estar. Tá, né? É verdade, gente... é verdade. No, no, no livro dos espíritos tem lá o direito à propriedade. E fala isso, você tem direito à propriedade, você trabalhou, você pode comprar. Ah, eu gosto de um carro que tem assim, ótimo, pode comprar. Mas não se escravize com isso, não, hum. não fique assim, lamentando cada valor que você tem que pagar, cada coisa que te, tenta te tirar. Ó, ó, olha aí uh, um comentário breve pra gente, ó. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca tanto... Se provoca mesmo tantos crimes Não é a ela que devemos Inculpar, mas ao Homem que dela abusa Como de todos os dons De Deus, pelo abuso Ele torna pernicioso O que lhe poderia ser de maior Utilidade Então se nós temos essa condição E vai você e eu, não vamos fazer Disso a nossa arma Contra nós Sim. Vamos fazer disso uma utilidade Olha, vai. não é uma causa absoluta ter dinheiro é criminoso. Não, não. Jesus só diz que é mais fácil não ter o dinheiro pela nossa condição. É mais fácil não errar não tendo poder, não tendo dinheiro. Mas não é o dinheiro, a causa absoluta da desgraça. Se você fizer bom uso, pelo contrário, você usou e fez usufruto fruto disso. E tudo que é matéria, pessoal... Nós vamos devolver ao planeta, inclusive nosso corpo físico. Nem um fio de cabelo você levará. Jesus ainda diz: Não jure, porque não é capaz de pintar de branco ou de preto um só fio do seu cabelo. Se sim, diga que sim. Se não, diga que não. O que vem ali isso procede do maligno. Então, tenha a consciência. Eu estou passando pela Terra. Deus me emprestou um corpo. Ele me emprestou condições para que eu faça o fruto da melhor maneira. E o dia que eu devolver não saia daqui sem culpa, sem um peso na consciência. E falar, ah, e mais uma vez, eu desperdicei a oportunidade de servir, de ajudar. Não é dar e ficar pobre, mas é dar e permanecer rico no verdadeiro sentido da riqueza. Ter menos necessidade. Eu não preciso ter tanto pares de sapato. Eu não é. preciso ter tantas roupas. Né, vai É, muito lindo, Tato. Tá, eu só tenho... Que lindo, que é que que maravilha, te agradecer, cara. Bicho, obrigado, ah, Amigão, Muito obrigado a você. Estar com você, aprender com você, ouvir essas palavras maravilhosas aí, é, é porque a gente tem que a gente às vezes se perde um pouco, né, tato. Então é bom a gente estar tá ouvindo, tá? Sempre, né? É tudo questão de, de a gente treinar, desenvolver, aperfeiçoar, né? É, começa aos poucos e um dia você a gente a gente não entende. Talvez porque nem a gente falou. As pessoas às vezes não entendem. Ah, então eles falando lá, o que é que eu fique pobre? Não, não é isso. Não, não é isso. Não é isso. Entender que O que, que a gente está querendo dizer é o seguinte, dá para você viver bem, né, com o seu tudo, mas que dá para ajudar outras pessoas também. E que você e vai, vai levar daqui as, só as partes boas que você fez. Exato, exato. É é é e muitas pessoas que às vezes nos assistem podem se sentir estimuladas, e olha que dádiva para nós dois, se eles falarem, tá aí, quem sabe? Eu vou ajudar um pouquinho mais. Eu vou lá pegar, adotar uma criança lá no sentido da África, com 50 reais por mês, que é ótimo. Se você se sentiu impulsionado, vai em frente. Mas se você que tem muita propriedade, que é um homem rico, não fique culpado, não se sinta, não. Às não. vezes, você criou uma instituição, um trabalho, uma empresa, que gerou muito emprego, muito trabalho, e muitas famílias se alimentam é. e vivem pelo que você criou. Mas não precisa ter aquela condição de se sentir superior, de armazenar. Não, Passa, faça o dinheiro passar por você e, e tenha o carro que você gosta, a roupa que você gosta, sem se escravizar. Você vai encontrar o equilíbrio. Isso é para quem pede recebe. É possível. É a humildade, né, Tato? Claro, claro. E você é uma, uma pessoa muito próxima dessa, dessa conquista, velho. Você é uma pessoa muito bom coração, se doa muito pelo trabalho no Chico, se doa muito pelo... Pelas peças que eu participei ali com você, isso é muito valioso também. Isso tudo está envolvendo a caridade, o desapego, né? Gastamos nosso dinheiro com as roupas que nos apresentamos. Eu, como é. espírito puro, né? Vai, é, trouxe é uma verdade. roupa lá de. Maravilhosa! E nós iamos oh. apresentar um especial no, no, no municipal, para conseguir ah, Isso vai acontecer ainda, se Deus quiser. E olha só, aquela roupa que eu me apresentei, eu comprei em Dubai. É, O oh, Tato oh, trouxe aquela roupa que... de Dubai, ó. De Dubai. Aí eu falou, oh, ó, seu orgulhoso, que isso? Não, não, eu tava lá, eu achei que era propícia, porque ele usava muito daquelas roupas, tipo um, sobre, um manto né? Vou comprar, comprei para me apresentar no chip e usei ela uma vez, elas duas vezes, lá eu pus uma, uma, e saí pelo shopping lá andando com aquela roupa com turbante, como o rapaz me vestiu. É. E, e era comum, eles andavam lá daquele jeito. Eu falei, eles não vão se incomodar de eu andar assim? Não, não eles vão até se alegrar, porque você está usando a vestimenta deles. E usei aqui. Então, ou seja, eu comprei uma roupa que não era cara em si, mas olha... Foi, não, eu comprei porque teve uma oportunidade, estava lá e apresentei-me aqui em Bauru, no Chico Xavier, na peça que o Vair escreveu, e que foi tão gostoso. E, e acredito que ajudei muito. Então, vejam, pessoal, não tem ostentação aos olhos de quem não vê ostentação ela tem a maldade, a ostentação nos olhos de quem, de quem vê. Jesus sempre falava, os olhos é a luz do corpo, se seus olhos forem bons, né, quanta luz terá teu corpo? Mas se seus olhos forem trevas, quantas trevas você terá? Então se você vê, porque tem pessoas que é tão mais é, medíocre tão mais gananciosa com tanto menos, tem pobres financeiramente, tão pobres espiritualmente também, e no entanto ricos, se sentindo assim, ó, ah, você vai ser culpado, porque... Não, não tenha medo. Não, não, é. Tem gente que é tão pobre, tão pobre nesse caso também, que a única coisa que tem é dinheiro, né? É verdade, Isso. vai, essa frase é boa, <risos> essa frase é legal. É. Obrigado, cara, valeu mesmo. Eu agradeço pela, pela nossa casa espírita, eu agradeço pelos trabalhadores, pela diretoria nossa, lá do Chico, você é um querido, né, você é um trabalhador lá, você sabe disso, todo mundo tem muito eu carinho. Eu sou da família, eu sou da família, ah, vai, da viu? Família da família. Eu a Cris tá te mandando um beijo também. E... Ela tá aí perto ou não? Tá. Ah, então fala pra ela dar um beijo pessoalmente aí, vai, vai. Eu tô de ah. pijama. Beijo, Cris. Beijo pra você, minha linda. Ah, tá Obrigado frio, por né? esse carinho. Obrigado por esse carinho todo. Vai, vai você sabe, a Cris falou que eu tô de pijama, mas eu te falo. Você sabe qual é a diferença agora, vai? de uma palestra online e uma palestra presencial? É que a palestra é. online. Nós fazemos de bermuda e descalço. É, é verdade. Talvez seja essa a diferença. É verdade. Tá, Faz um carinhão mesmo. Obrigado. Valeu amigo. Muito mesmo. obrigado. Marque Boa outras, é. vai me, claro. Continue me convidando. Você não sabe como você me ah, deixa feliz com isso, cara. Eu, perco, eu fico feliz se você está participando e nos ajudando nesse projeto aí. Beijo. Valeu. Tamo valeu. Junto. Beijo. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais.